Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença de despercebido e desapercebido. Apesar de muita gente achar que as palavras são sinônimas, aqui no Dicionário das Dificuldades da Língua Portuguesa, o gramático Domingos Pascal Segala mostra que elas têm significados diferentes. Desapercebido é sinônimo de desprovido, então você pode falar O soldado estava desapercebido de recursos no quartel e teve que recorrer ao comando central Já despercebido é a mesma coisa de não percebido, então você pode falar O gato passou tão rápido que passou despercebido da dona É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clique aqui no joinha Se inscreva no canal, é muito importante se inscrevam no canal para ajudar a divulgar o trabalho Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo É isso, um grande abraço e até a próxima